Graça e Paz! Estamos no 28º dia. É preciso demonstrar que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Em Deuteronômio capítulo 26, versos 1 e 2 lemos. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor lhes dá por herança, colham os primeiros frutos e tragam para o Senhor. Já estamos, por meio de Cristo, na terra da herança. O reino de Deus já está entre nós e nós já estamos neste reino. Mas ainda aguardamos a volta de Cristo, para vivermos um novo céu e uma nova terra. Por isso, precisamos viver na realidade do reino, de abundância. Se você já entregou sua vida a Cristo, é uma nova criatura. Então viva coerente com essa nova vida. Testemunhe que Jesus transforma o pecador. Celebre os dons do Espírito Santo. Interceda pelos outros. Cuide dos necessitados. Oferte toda a sua vida e seus bens como adoração, como um sacrifício vivo. Tome posse de tudo que Jesus conquistou na cruz para você. Viva a vida cristã abundante! Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos – Pés no deserto e mente na eternidade. Senhor Jesus, aguardamos o dia da sua volta. Maranata. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz para nos dar uma nova vida, nos incluir no novo caminho e nos possibilitar viver o nosso destino profético. Mas ainda estamos neste mundo. Então capacita-nos e usa-nos para que através de nós, este mundo seja cheio e impactado pela sua presença e poder. Santo Espírito de Deus, Continua operando pelo seu poder e graça Queremos glorificar o nome do Pai Queremos honrar o nosso amado Jesus E queremos viver num ambiente de poder da tua presença em nós Para que muitas pessoas venham ser tocadas, abençoadas e transformadas A partir da nossa ação missional a este mundo Em nome de Jesus, amém